O Conselho Federal de Psicologia tem acompanhado de perto o projeto de lei para a jornada de 30 horas. Na terça-feira, mais uma vez, comitiva com representantes da categoria esteve na Câmara dos Deputados. A mobilização tem resultado em apoios importantes a essa luta. No entanto, deputados têm usado de estratégias regimentais para adiar a votação do projeto. Nesta semana, pela terceira vez consecutiva, esse recurso foi utilizado. Dois pedidos de adiamento da discussão do projeto foram protocolados por Thiago Mitrou, do Novo de Minas Gerais, e Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Com isso, o projeto terá que aguardar cinco sessões plenárias para voltar a ser analisado pela comissão. O CFP e demais entidades da área seguem ativos nessa luta. Temos mais de 440 mil motivos para aprovar a jornada de 30 horas.